E aí, mano? O jogo quer comer... Opa! Beleza. Smite azul ou vermelho. Vou fazer o azul mesmo. Beleza. Guardar legalzinho ali. Proteger. Beleza. Bacana. Vambora. Acho que eu vou proteger o Blue. Será, mano? Deixa eu ver. Pera, não. Marquinhos, será que dá pra pegar a nas duas contas ainda? Dá, mano. Dá. Eu quero pegar nessa aqui primeiro, ó. Depois que eu pegar nessa, eu pego na minha main, tá ligado? Aí vai ser o desafio aí. Vamos ver, né? Bot lane. Beleza. Bot lane. Vai no talento. Olha o Guardian como salva. Z mata, hein? É, Z mata, hein. Nossa, que você não matou, mano? Não quis suachar esse pá. Acho que eu posso fazer um negócio ali, hein, galera. Eu tô telando uma parada boa, mano. Oportunidade, ó. <risos> oportunidade, hein, galera. Vamos lá, vamos lá, ó, mano. Tô, tô, tô, tô enxergando a janela de oportunidade. Ou eu perco tempo pra caralho ou vai dar bom, tá ligado? Que que é isso, véi? Mano, sabe o que que foi essa play, mano? Sabe o que que aconteceu nessa play, véi? Sabe o que que aconteceu nessa play? Teve cinco pessoas bot, mano. Três minutos de jogo. Tinha cinco pessoas bot, mano. E nós ganhou ainda, mano. Porque foi três por três, mano. Tá ligado? Nós ainda tá bem. Três por três, tamo bem, mano. O foda é o mid ali, mano. O mid ali que deve tá um pouco brabo. E vocês lembram da janela de oportunidade que eu tava falando, né, mano? O Jarvan teve a mesma leitura que a minha, mano. Ele também tava de olho, véi. Tava na maria, seu safado, tá? Perfeito, ele deve estar lá na parte de baixo ainda Deixa eu avisar pro time Só meu time tomar cuidado Eu preciso urgente ajudar a cara, hein, mano Porra, aí o cara pediu, hein, mano perigoso, perigoso, quase que nós fez merda, vamos pra casa, ó, oh, pera aí, calma Ez. traz pra cá pai, gostei, gostei da malevolência, hum, de dentro dele, acho que eu posso fazer isso aqui hein mano, olha a maldade, olha a malevolência hein galera, olha a malevolência, olha o andadinho do eco. Queria a kill, hein, mano. Porra, eu queria muito essa kill, hein. Oh, Ô, tô ponta a ponta, hein, mano. Agora o Jarma vai estar tá na parte de baixo e eu faço arauto, tá ligado? Ou eu vou top. Deixa eu roubar isso aqui pra aproveitar. Toma. Galera, pra alcançar meu big over... Que isso? A taxa aqui não tinha. Pra alcançar esse meu big over, mano, eu preciso voltar com mais 800... Eu preciso de mais 800 de gold, mano. Como que eu vou farmar esses 800, tá ligado? Vai vir uma galera aqui do outro time, hein, mano. Beleza, beleza. Só sai, tá bom. 3 mil de gold, galera. Não consegui ter os 3 mil de gold ainda, mano. Puta merda. Sumiu! Não consigo me mexer, velho. Caralho, velho, esse que ele misturou mais de uma vez E aí, mano, será que eu espero na base? Não, na, não tem como, né, velho Pô, mano, não consegui dar o big over, hein, galera A não ser que alguém leve torre, mas não vai levar a torre, né, mano O big over, mano, é o tal do big over, mano E aí, mano, é cover bot O que, que eu faço agora? Os caras querem cover Acho que eu vou pro cover, então Vamos lá, vambora Vambora, Rakanzinho Calma, Rakanzinho, xsq dele Tô chegando, meus príncipes Dorme, doidão. seja aí, que oração. Hum. <risos> Rulei essa Mas caixa só é no é spacezinho, esse dia, hein, mano. Morri. Fala, Foi só Marquinha, falar que eu rolei. Seu top melhor que três. Agora ah, eu fiquei evitando a Kai Seria o máximo possível, porque eu sabia que ele me matava Galera, eu sabia, ele queria muito me matar Era a única forma dele ser o worth o que ele fez era me matando Eu vou tentar matar esse Ascan, mano, mas Eu tenho quase 100% de certeza que ele me mata Então eu vou lá pra ter certeza Ah, tem um ward aqui, velho Ele vai tá aqui, ó, se liga Se liga, se liga, se liga hum. Hum, Ele me mata Eu quero ter certeza, eu vou até o final pra ele me matar ele correu, então tá suave Caralho, que leitura, hein, galera Eu tô morto, galera Por isso que eu tô farmando A não ser que eu pegue o pinstoro <risos> Meu Deus, saiu saiu ainda, velho Subiu 5 do time dos caras Nós saiu, mano Vamos pra casa, vamos pra casa tá bom, tá bom. Caralho, velho Nós tá vivo, galera Beleza, os caras devem estar tá louco lá, mano Louco, louco Hum, deu ruim isso aqui ainda, velho. Hum, pegou, hein. Só que ele flashou. Toma. Ai. Eu não mato esse cara, velho. Por que, que ele tanca tanto, velho? O que, que faz esse cara ser tanque, mano? Valeu, né? Obrigado, mas... Mas, assim, tem... É complicado, velho. Mas valeu, valeu. Não sei, eu não sei achar isso ou não, porque... Eu nunca competi, tá ligado, no LoL. Mas vai. Mas. Tomara, né, pensa? Caralho, você pog. Free barãozinho, mano. Free barãozinho, coisa linda. Tá um W ali só pra assustar eles, ó. Só terminar, galera. Chibiano, nada. Guardei o smite puro. Ai, o R tá quebrado. Ah, eu tô sem R. Ah, tá. Tá ligado? Nossa, eu devia ter ido pra cima, hein, mano. Eu ia estunar todo mundo, velho. Calma aí família, esse aqui tá estranho, mano Eu vou bater na torre, mano Que eu acho que eu levo essa torre pro meu time E ele se suave Olha lá Perfeito Sabia Ai, se ele tocar ele morre Não Ai, se sai meu Qzinho Dava bom, mas eu acho que o EZ limpa Ele limpa, ele limpa Tá sem R esse cara mas se meu Qzinho sai, seria melhor. Eu daria um, dano, um daninho pro meu time fazer a braba. É Z mata, mano. O campeão dele é roubado, velho. É só dar auto-ataque, mano. Aí, ó. É Z fedado, é roubado, mano. Agora que eu fui virar streamer, mano. Uh, calma, galera. Vai no talento. Tem que saber ir no talento. Pegou a bundinha dele morde ele. Ah, José. Caramba, eu consegui apertar aí com um monte de vida.